What's up learners, how are you doing today? Eu sou Silveira e eu estou aqui com a presença da minha grande amiga Nini Nini, do jeito que brasileiro gosta! Uhuuu! <risos> Gente, se vocês ainda não conhecem o meu canal é do jeito que brasileiro gosta. Uhum. Eu dou dicas de viagens. É muita, muita coisa de Orlando, Nova uhum. York, Miami, Cruzeiros. Ah, mas beleza. é, todos os destinos que o brasileiro mais vai no exterior. Uhum. Então vocês encontram tudo por lá e também no meu site que é o dojeitobrazeirogosta.com.br. Vamos falar sobre a nossa experiência de trabalho nos parques da Disney. Porque foi assim que a gente se conheceu, gente. Vocês não sabem disso, mas ele se conheceu lá em 2006. <risos> não, não precisa falar agora, não, né? A Disney, a gente foi trabalhar como. Cast members, Sim. que é, são os membros do elenco, né? As pessoas que trabalham nos parques. Uhum. E a gente passou pelo processo seletivo, foi selecionado e foi. Chegou lá, estávamos morando num condomínio chamado Tree Houses. E quem era meu vizinho? Ah, adivinha quem era o vizinho que ficava ali com rock and roll alto no, no, <risos> na janela ali. Ó. O Júnior era um dos meus vizinhos Sim. e eles viviam lá em casa. É engraçado, vocês viviam lá em casa, né? É lógico, uma casa você... cheia de mulher bonita, lógico que eu tinha. <risos> você aí quer trabalhar na Disney, se você pensa nisso. E se você pensa, eu digo, vá. É muito bom. You should go. You must go. É a melhor coisa da sua vida. Ah, o, processo é o processo seletivo normalmente é assim, você vai entrar em contato com uma uma agência ou uma facilitadora da Disney aqui no Brasil, que uhum. poderá ser a STB ou poderá ser o site direto da Disney, mas você vai se inscrever. O primeiro passo vai ser se inscrever para participar do programa. E aí você vai preencher várias coisas, vai ter que falar do seu nível de inglês, uhum. né, da, da disponibilidade de morar com pessoas diferentes e experimentar coisas diferentes uhum. Sim. de mente aberta Sim. E, e você falou um negócio importante saber falar inglês isso precisa... é bem importante uhum. porque inclusive quando você está participando da seletiva dependendo do seu nível de inglês você vai conseguir os melhores empregos então é, uhum. é um fato né Sim. E, e porque justamente você vai ter mais o que eles chamam de guest contact que é o contato com o visitante da Disney, que a gente chama de convidado. Uhum. Depois que você se inscreve, você vai passar por uma primeira entrevista. E aí essa entrevista é em inglês, e aí você vai falar por que, que você quer trabalhar na Disney, né? Uhum. E aí não vale dizer porque eu amo a Disney, porque todo mundo ama a Disney de 0 a 80 anos. Uhum. Obviamente todas as pessoas, quer dizer, pode ter alguém aí que é hater e que não gosta da Disney, mas uhum. a maioria gosta. Então você tem que dizer o que, que isso vai te agregar como pessoa, como profissional, o que, que isso vai, o que você tem para oferecer para o parque, né, a sua empolgação, para viver esse sonho. Depois que você passa na primeira entrevista, tinha mais, tinha mais outra, né? Tem outra ainda, que é com o próprio pessoal da Disney, né? Uhum. Então essa segunda que aí você vai estar, tá, é, normalmente em dupla, acho que as duas são em dupla, né? Sim. E aí você vai. Um, um americano da Disney, né? Geralmente foi é, é um americano. É um recruiter. Um recruiter. Que Sim. vem aqui e ele faz essa entrevista. E aí ele vai conversar com você por mais tempo, pra ver inclusive o seu perfil, né? Das áreas que você pode trabalhar. Então tem, por exemplo, Attractions Operations, que foi o que eu trabalhei. Que é trabalhar nas atrações dos uhum. parques, então eu trabalhei no Piratas Caribe. Muito hum, legal essa atração É, eu falava, arr, arr. que era o jeito do pirata falar. <risos> Então você tem merchandise, né? Que fala bonito. Foi. Merchandise. Merchandise. merchandise que foi a minha, minha posição, inclusive. Que foi a sua posição. E essas é. duas são as mais concorridas, assim, mais ou menos. <risos> e a gente passa, hein? Mas é. Aqui né? inglês, ah, lá. Ah, lá. Ah, lá. Depois de fazer essa seletiva, você vai receber um e-mail, né? Dizendo que você foi aprovado. Nossa, eu ainda lembro. Eu lembro até hoje da sensação do dia quando eu recebi esse e-mail. Onde você tava? Me conta. Eu tava na minha casa, eu já tava trêmulo o dia inteiro. Uns dois dias antes já, o pessoal, ah, já recebi o e-mail. Aí o, outro, o, o pessoal, ah, eu também já recebi. E eu não recebia nenhum e-mail. Isso na época no Orkut, que a gente tinha um grupo do Orkut que a gente <risos> falava dos cast members. 2006, 2007. Eu tava em casa tava esperando. Tava em casa esperando, de repente, lá no meu e-mail, Disney não sei o que lá. Meu Deus, chegou, chegou. Aí eu abri lá e comecei. Na hora que eu vi o congratulations, começou ah, a escorrer nossa. a água do meu olho. Comecei a felicidade. A nossa, aí eu levantei da cadeira, comecei a abraçar minha mãe, meu irmão, comecei a pegar o meu cachorro, virar ele assim, baguncei a casa inteira. E chorando, lógico, né, de felicidade. Lógico. É muita emoção você Sim. ser contratado pra trabalhar na Disney. Hum. É um, foi o meu primeiro emprego, é um excelente primeiro emprego. Oh. É, nossa, é maravilhoso. A experiência da gente morar lá, da gente estar... Tá nos Estados Unidos, uhum. né? para o é. nosso inglês melhorou, para o uhum. currículo é muito bom você Ótimo. ter Disney como uma empresa que você trabalhou. Claro, até para questões, questões é, pessoais como você aprender a comprar a sua sua comida no mercado, né? fazer compras, Sim. controlar o, o que você tem que comer ali, lavar as próprias roupas, usar né? o seu dinheiro, né? como você vai administrar, se você vai comprar uma blusinha ou se você vai comprar o um almoço de amanhã. É. Os pais... Sem né? os pais, ajudar, primeira vez né? que a gente tava todo mundo morando sozinho, imagino, né? Sim, depois que você. Depois que a gente passa nas entrevistas, a gente chega ali na, nos condomínios da Disney, né? Que a Disney tem condomínios pra cast members para funcionários, né, do, do é, São quatro condomínios, a gente vai botar a foto aí para vocês. É o Chatham Square, o Patterson Court, uhum. Vista, Vista Way, Way o melhor é. de todos. O The, Co Commons. The Commons. Esses é são os quatro condomínios. Tá e o que a gente morou na época, que era o Tree Houses, hoje em uhum. dia ele é um resort de luxo. Então a diária para dormir nas nossas casas uhum. está... 600 dólares. Nossa. Então a gente teve essa oportunidade de morar gratuitamente lá por dois meses, entendeu? Nossa, a gente deu muita sorte, hein? Muita você sorte. Você que falava modo tree house, falava que era jungle, que não sei o quê. Oh, agora <risos> você quer se hospedar nesse seu hotel, hein? Né? Agora você é, quer ficar é, lá, né? Quer... Eu fui merchandise, como a Lini já falou. Trabalhei na Tomorrowland, nas lojinhas e carts também que ficavam ali na região. E você fez o Pirates, né? Também. É, eu trabalhava no Pirates of Caribbean, uhum. que é a atração da Adventureland, que tem os piratas e você anda num barquinho lento, e aí uhum. ele cai um pouquinho, tem o Jack Sparrow. Você se lembra de alguma situação engraçada, algum mico que você tenha apagado na, na Disney? Seja com inglês, assim. Você se lembra de alguma coisa que você falou errado? Sei lá. Olha, com inglês eu tenho uma história muito engraçada, que não é dos meus tempos de cast member, uhum. nem dos meus tempos de guia. É, quando eu fui pela primeira vez com os meus pais, eu tinha 12 anos. E a gente tava conhecendo Orlando, aquela coisa de primeira viagem. E meu pai era o único que falava mais inglês assim, né? E ele que fazia tudo pela família. E a gente tava num restaurante, ele foi pedir guardanapo. E guardanapo se fala napkin, né? E aí ele pediu kidnap. E kidnap é tipo sequestrar uma criança. Então meu pai falou: Hi, good morning, I would like a kidnap. E a gente tava do lado, duas crianças. E a pessoa olhou meio assustada, tipo. Você tá me pedindo pra você sequestrar essas crianças? Tipo, né? Ela ficou olhando assim meio tensa, aí meu pai. Kidnap! Kidnap! Aí ele pegou e fez assim: ó, kidnap! Aí a pessoa, tipo, ah! You mean napkin! Aí meu pai. Yes, né? <risos> Isso é pra ver como que às vezes uma palavra em inglês é. pode fazer uma diferença na frase, né? Totalmente. Like nesse vídeo pra ficar feliz e não se esquece que agora, nesse momento, lá no canal da Nini, do jeito que brasileiro gosta, tem um vídeo meu, eu estou lá com ela, ok? Você não vai se livrar de mim. Uh! <risos> então eu quero que você corre lá agora pra assistir, ok? E lembrem-se, see, see you around! around. Bye! Tchau! <risos>